Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícia Olha, hoje pela manhã estou aqui na imobiliária Carvalho aqui, na Avenida Monte Castelo, onde que eu vou poder falar com o William em relação desse empreendimento, né? Como que se faz para se cadastrar, né? E além do mais, né, tem mais opções para vocês aí. Barbarense e também em casa na região central. William, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, Claudio. Você pode falar conosco um pouquinho ou não, em relação a esse empreendimento, né? Ou como que funciona se alguém é, quiser futuramente adquirir um imóvel, aí qual o procedimento a se fazer ligando na Imobiliária Carvalho? Legal, maravilha. Apresentar para vocês o Vila Home aqui, né? Que hoje é um impedimento novo que está saindo aqui na cidade, né? Condomínio fechado, o lote já a partir de 300 metros, de 300 até 800 metros quadrados, vai ter uma ampla área de lazer, cabeamento subterrâneo com fibra ótica, né? Um, uma ampla área verde também, tá? Excelente local, tá? as duas casas do Vila Home lá vai ser, dos homens vão ser revitalizadas, tá? Do empreendimento mas vão continuar lá. Quem quiser fazer o seu cadastro, Vem fazer com a gente aqui na Imobiliária Carvalho. Tá? Primeiramente não está sendo ainda sendo feitas as vendas, tá bom? Porque ainda a gente não tem os valores, né? o projeto vai estar tá saindo agora para final de janeiro, começo de fevereiro. Tá? Quem quiser estar tá fazendo o um pré-cadastro com a gente, venha, faça para a Carvalho, ligue aqui para a gente, fala com nossos corretores, fala comigo, com o Ney, ou com a Maiara ou com o João, Liga aqui na Mobiara Carvalho, 34551422, tá? e fala com a gente, faz seu cadastro. Só colocar o seu CPF, RG, um o nome inteiro e o comprovante de endereço, e o seu e-mail. Faça o cadastro para a gente, você vai ficar pré-cadastrado, porque quando começar a sair o empreendimento, os valores, e as metragens e os projetos, só quem vai estar cadastrado, que vai conseguir ter todas as informações, eles vão entrar nesse processo da fila, tá? Então, quem tiver interesse, passe e cadastra sem compromisso com a gente, para tá? depois você tiver todos os acessos do empreendimento Vila Ronda. Vai ser o melhor empreendimento fechado de Santa Bárbara do Oeste, Cláudio. Muito obrigado aí. Valeu. Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano, para o Jornal da Brasil.